Olá pessoal, hoje eu apresento para vocês essa excelente oportunidade de casa de codomínio aqui em Turu. uma casa com três quartos, sendo uma suíte reversível, sala, cozinha, banheiro de serviço e uma área coberta atrás, caso o futuro proprietário Pitch pode ser facilmente transformada em uma cozinha de apoio ou uma área gourmet. 186 metros quadrados de terreno, também tem um espaço bem considerável, se for necessário optar por uma área de lazer privativa pode ser facilmente construída é, a taxa de condomínio também é bem conta aqui nesse condomínio aqui do Turu tem uma área de lazer com quadra, piscina, salão de festa, entre outros mas fotos pessoais você pode conferir aqui no site da imobiliária Metrimob no nosso Instagram e nas plataformas dos nossos corretores venha conferir